Olá seres de luz, meu nome é Marcia Uni. Hoje vou ler uma mensagem canalizada por Vital Froze, chamada A Luz Cura, tirado do site Semente das Estrelas, postado por Neva Gabriel RL, em 3 de agosto de 2022. Durante esta leitura, estarei enviando Light Healing, uma técnica de cura, disponibilizada pela Guanin. Quem quiser, se abra para receber esta energia de alta potência de nona dimensão. Amados, não há limitações para uma consciência expandida. Esta afirmação começa a fazer sentido agora, na medida que a humanidade vai saindo das vibrações de um mundo de terceira dimensão. A experiência na Terra foi justamente viver a sensação de estar separada da fonte. Por isso, a alma vem apenas em forma de fractal, ou seja, uma fração de sua própria consciência mais elevada. Boa parte da humanidade da Terra, já fez a sua coletânea de aprendizado dentro das polaridades de terceira dimensão. Então é chegada a hora da volta para casa. A consciência antes limitada e fragmentada agora vai ser integrada a uma versão mais elevada de si mesma. Nessa integração, ela passa por uma rápida mudança, o suficiente para reconhecer que não é mais a mesma de antes. Consciência não é o corpo físico. Consciência é energia da fonte. É parte do eu superior do átomo, semente divino. Daquilo que denominamos como espírito. Já escrevi aqui em textos anteriores sobre isso e como o Espírito se divide em superalma e almas e seus fractais. Consciência é luz, a fonte é luz, Deus é luz, tudo é luz. Como energia, somente existe a luz. Então, se é assim... Podemos entender que onde há luz, há o resultado da criação de algo. E onde não há luz, essa criação ainda não existe. Mesmo aquilo que se conhece por mal ou sombra, é um protótipo de algo que está sendo construído e que ainda não recebeu luz suficiente, ou mesmo pela ausência de luz. Na medida que a luz atinge uma frequência mínima necessária, então uma nova criação surge. É assim que tudo se cria nesses universos infinitos. No princípio tudo era sombra, então se fez a luz. É assim que muitas teorias tentam explicar a origem dos mundos, mesmo assim as mentes ainda não estão prontas para entender a grandiosidade do todo. Mas, ao menos, estamos num tempo de alargamento da consciência e podemos galgar alguns degraus da escada do conhecimento. Então, tudo é luz. A luz é a fonte. Tudo emana da fonte. Você é essa luz. Então, você é também a fonte. Tudo aquilo que está lá na fonte pode se manifestar em você. E tudo aquilo que você cria aqui nas dimensões inferiores, você envia como parte dessa consciência que se integra com o todo do um. Sim, parece complexo, mas não é. Tudo é lógica e de lógica todos entendem. E hoje vamos dar mais um passo em direção à fonte. Aos poucos, a sensação da desconexão vai se diluindo e nos sentimos mais ligados à nossa origem cósmica. Sentimos de fato que estamos no caminho de volta para casa. Então se a consciência é luz e nós somos uma consciência, você é luz. Todos os problemas, as dores, o sofrimento, a escassez, enfim, todas as situações que trazem desconforto, nada mais é que a ausência de luz. O reflexo dessa falta é sentido como um desconforto em nossos corpos, densos, pois de outra forma não entenderíamos que ali está um ponto que precisa ser iluminado. A doença é a ausência de luz, a fome é a ausência de luz, a miséria, o crime, o roubo, o abuso, o medo, enfim, a lista é enorme. Mas todas as situações de sofrimento nada mais são que a ausência de luz. E agora, vamos chegar ao ponto principal do tema de hoje. Você pode muito mais do que imagina. Então, é chegada a hora de se libertar das crenças que te limitam tanto. Há uma mini fonte dentro de você. Aprenda a utilizá-la. Quando alguém te diz, não procure fora, procure dentro, é uma grande verdade. Não há nada lá fora que possa mais do que aquilo que já está nesta fonte interna. Há o suficiente para tudo e para todos lá dentro. E assim é, nada te falta. Ilumine-se, respire essa luz. Espalhe essa luz para todas as células do corpo, ao teu redor e para todas as direções. Abasteça-te com essa luz, sempre, pois ela não é limitada. Envie para os animais, para as plantas, para os rios, para os mares, enfim, para onde sentir que deve enviar. Envie para as regiões onde há conflitos. Envie para as autoridades que ainda se comprazem na ausência da luz. Quando me pedem orientações de como auxiliar pessoas ou familiares que precisam, mas não aceitam ajuda, eu apenas digo, envie luz. Nada é mais poderoso que enviar luz. O amor é pura luz. Onde há luz, há abundância de tudo, pois já disse aqui no início do texto que a luz é a própria fonte criadora de tudo o que há. A dor é uma forma de expressão de algo que está se transformando em luz. Ainda está no pré-parto, mas logo se revelará algo novo e iluminada que deixará de sentir dor. Quando nasce uma criança, costuma-se dizer que a mãe deu à luz. Sim, é a luz que traz uma nova vida, não uma nova vida que traz a luz. Que belos tempos estamos vivendo! Temos o poder de iluminar qualquer coisa que se possa imaginar, desde uma dor, uma doença, que alguém esteja sentindo ou passando, até uma emoção qualquer de desconforto que esteja preocupando outras pessoas. Envie luz para tais pessoas e apenas confie. Lembre-se de que você pode criar, mas não pode interferir no plano de alma dos outros. Já a luz que você envia é uma ferramenta que o outro terá e, assim, pode utilizá-la ou não, de acordo com a decisão própria. Não queira mudar o outro. Apenas envi-los e deseje o melhor. Não julgue o outro. Apenas envi-los e intencione que isso o ajudará a encontrar o caminho. Não lamente pelo outro, enviê-los. Nunca deseje o mal para alguém. enviê não implore aos céus com desespero em querer ajudar alguém. Apenas vi los com amor e confiança. A cura nada mais é que a luz que se faz. O verdadeiro curador não tem nenhum poder sobrenatural, mas tem um, um grande poder de canalizar a luz em direção daquele que necessita de cura. As técnicas ajudam, mas o que cura mesmo é a luz que o curador consegue enviar. O Cristo fazia isso só com uma simples intenção. E ele dizia que todos nós podemos fazer isso e muito mais. Então, o que você ainda precisa para colocar em prática os teus poderes inatos? Não há mais desculpas para alguém dizer que não sabe o que fazer ou como ajudar alguém. Comece por aqui. Você pode muito mais do que imagina. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê!